Dentro da aula que vem a gente tem várias coisas, você pode melhorar a sua promessa, né, aquela, aquela promessa, a transformação no início que você oferece, você pode melhorar a forma como você conta a sua história, né, seguindo ali a jornada do herói, você pode melhorar o conteúdo dos segredos, para que eles sejam mais impactantes, as histórias, os exemplos, os depoimentos, você pode melhorar tudo isso, deixar ainda mais coeso. Você pode melhorar o tempo para cada um desses conteúdos, porque se vocês seguem ali né, a metodologia dentro do Ser Livre, vocês vão ver que cada etapa deveria ficar entre 10 a 15 minutos para a apresentação toda ficar entre uma hora a uma hora e meia. Então, é importante você masterizar isso, porque vai chegar um nível que você vai analisar exatamente onde as pessoas estão saindo e você vai ver que, em média, no meu negócio, pelo menos as pessoas ficam 47 minutos. Então, se até 47 minutos eu conseguir passar o meu conteúdo principal e iniciar a minha apresentação da solução, quer dizer que eu tenho muito mais chances da pessoa seguir em frente comigo. Então, é importante ter esse timing. O timing exato para você falar o que precisa, sem mais nem menos. Exatamente aquilo. Você pode melhorar a retenção da pessoa na sua aula, começar a ver onde que ela está saindo, porque quando você faz pelo streaming, pelo YouTube, né? pelo StreamYard publicando no YouTube e tal, você vê exatamente lá, ali nas, nas métricas, na analytics, onde a pessoa está saindo, onde a galera está saindo mais. Então, você pode melhorar, ir lá no slide ver por que, que foi. De repente, foi um exemplo que você deu, ou foi um assunto que você abordou, ficou muito extenso, ficou chato. Depois, a oferta de vendas, você também pode melhorar aí, tem a oportunidade de trabalhar, é, melhorar os bônus, melhorar os benefícios, melhorar é, a, a, a construção das, dos stakes, que a gente chama, né, que é aqui de resumos, enfim, toda a estrutura.